Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. número <risos> eu não esqueço, porque 13 não. Imagina, o que, que alguém. Eu tinha 13 anos, bati em 13 pontos. você mil não, não sabia fazer nada. Tá pedindo um emprego, olha, faço qualquer coisa. Eu que, <risos> e aí fui nessa agência de publicidade. Agência, chama-se... naquela época chamava-se Standard Algov. Hoje ainda existe essa agência, chama-se Algov. Uma boa agência, uma agência americana. Eu lembrei que meu pai tinha trabalhado lá. E eu falei, pô, quem sabe alguém lembra disso? E aí, pode ser que, por lembrar, de repente alguém, olha, tem uma portinha aqui, dá para você uh, ter algum tipo de trabalho aqui. Deu certo. Eu fui cedinho nessa agência, fiquei esperando abrir a porta da agência, fui lá às sete e meia da manhã, abriu às oito, a recepcionista bati um papão com ela, falou, ah, meu pai trabalhou aqui anos atrás, estou passando dificuldade, minha mãe também, é preciso de um emprego, uh, quem que é o diretor aqui? Aí ela, enfim, foi com a minha cara, falou, lá o diretor aqui chama-se Maurício, é, mas ele só chega aqui por volta das 9 nove, nove e meia. Eu falei, não tem problema, posso ficar aqui esperando? Falou: pode, fica aí, não boa, não tem problema nenhum. De fato, ele chegou às nove e meia, ela, amiga da secretária dele, negociou com ela e ele me recebeu. É, nunca mais esqueço desse homem. É, aliás, ele era egípcio, chamava-se Maurice Cohen. Quem ajuda você, você nunca esquece. Igor. É verdade. Porque eu estava eu tava com muita dificuldade, minha mãe com dificuldade, eu estava assim, naquela dificuldade absoluta. A gente tinha uh, luz cortada em casa, não tinha gás, a gente não comia carne porque não tinha dinheiro para comprar carne. Então eu precisava muito do emprego. E esse uh, egípcio me recebeu, foi super amável comigo. Ele lembrava do meu pai, não conheceu o meu pai, mas ele lembrava. Ele sabia que meu pai tinha trabalhado nessa agência, tinha sido diretor dessa agência. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo comigo, com a minha mãe. Uh, ele se sensibilizou e falou, olha, hoje, exatamente hoje, eu não tenho nada para te oferecer. Mas eu vou ver e quero te dizer o seguinte a primeira oportunidade, que se ajuste a você, porque eu estou vendo que você não tem nenhuma formação. Eu falei, não tenho realmente, tenho vontade uh, e disponibilidade para trabalhar e muito. Então, você tem um, um telefone de contato? Eu já tenho do, do vizinho, não, não tinha um telefone em casa, mas tem o da vizinha de cima, você deixa um recado da tua secretária, eu sou avisado e eu venho aqui. Bom, até então, uma semana recebi o recado, eu fui lá e ele cumpriu a palavra. Aí ele me recebeu de novo e disse, ah, você vai começar com um estágio aqui, porque você precisa aprender a fazer alguma coisa, mas é um estágio que você vai ter pelo menos o um lanche e vai ter o para comprar o passe do ônibus. Naquela época era o passe do ônibus, da CMTC. Eu falei, eu topo, não tem problema nenhum. Eu comecei, dez dias depois, ele veio e falou, você vai ganhar um emprego. Eu comecei como boy, boy interno da agência, eram três casas na na Alameda Santos, então tinha que levar a coisa de uma casa para outra casa, da outra casa para cá, etc. Mas enfim, era um salário, meu primeir, primeiro registro profissional na carteira azul, Igor, foi nessa agência de publicidade. Essas coisas é que nem o primeiro sutiã, você nunca esquece, e você lembra, é eternamente, nunca mais.